Here it comes. Mais um vídeo, começando aqui no Boom Chakalaka. E antes de falar o assunto de hoje, eu queria falar, eu queria comentar da repercussão do último vídeo que eu lancei, que eu fiz um remake do vídeo dos jogadores mais altos da NBA, mas gravado em inglês, né? Eu até expliquei no vídeo, numa tentativa de, de repente, crescer o meu público para fora do país com pessoas que falam outras línguas que não só o português e eu li todos os comentários de vocês, fiquei bem feliz com a repercussão e tinha uma coisa que eu não tinha pensado quando eu gravei, eu pensei em atingir o público fora, mas eu não pensei que poderia ser uma ajuda também para quem fala português e está aprendendo o inglês, Teve, tiveram muitos comentários de vocês dizendo que os vídeos em inglês ajudariam para praticar e entender melhor o inglês, não tinha pensado nisso mais uma vantagem, talvez, né? Mais um ponto positivo de fazer os vídeos em inglês. Eu devo fazer outro logo mais, não é uma coisa que eu vou fazer o tempo inteiro, até porque o trabalho de fazer um vídeo em inglês é pelo menos duas vezes maior do que um vídeo tradicional em português, mas logo mais aí nas próximas semanas eu devo fazer outro de repente até uma versão de um vídeo antigo o vídeo de hoje é sobre todos os jogadores da atualidade que já disputaram o All-Star Game, né? pelo menos um All-Star Game, que foram selecionados pelo menos uma vez para o All-Star Game atualmente são 63 jogadores em atividade que já foram escolhidos para o All-Star Game e eu vou mostrar todos eles para vocês do jogador que jogou mais até o jogador que jogou menos, e é legal fazer nessa hora porque principalmente no final da lista, jogadores que disputaram um ou dois All-Star Games, talvez vocês nem saibam ou nem se lembram que eles disputaram um All-Star Game. E no final eu vou dar uns palpites de quem eu acho que serão os próximos jogadores a disputar um All-Star Game. Beleza? É simplesmente isso o vídeo de hoje. 63 jogadores em atividade que já jogaram o All-Star Game. Começando então com o LeBron James. Ele que já está na sua 17ª temporada da NBA, disputou 16 All-Star Games entre 2005 e 2020. Só não jogou o All-Star Game em 2004 na sua temporada de estreante. Talvez ele até devesse ter jogado, né? Agora temos três jogadores que disputaram 10 All-Star Games. O primeiro é Carmelo Anthony em 17 temporadas. Ele jogou entre 2007 e 2017, menos em 2009. Kevin Durant, eu coloquei um asterisco ali porque são 12 temporadas e eu não estou incluindo a temporada atual onde ele não entrou em quadra. Isso vai acontecer mais. Durante o vídeo, ele também disputou 10 All-Star Games, entre 2010 e 2019, e Chris Paul, que em 15 temporadas disputou 10 All-Star Games. O asterisco ali no All-Star Games quer dizer que em um jogo ele não atuou. Ele estava machucado e não jogou, mas ele foi selecionado 10 vezes. Com 9 All-Star Games disputados em 12 temporadas, Russell Westbrook ele começou a jogar All-Stars em 2011, e até hoje ele só não jogou o de 2014, quando estava machucado. James Harden, em 11 temporadas, jogou 8 All-Star Games, as últimas 8 temporadas, as 8 temporadas que ele joga em Houston. Dwight Howard, em 16 temporadas, jogou 8 All-Star Games, né, no melhor período da carreira dele, entre 2007 e 2014. Anthony Davis, em 8 temporadas, foi selecionado para 7 All-Star Games, porém, ele só jogou em 6, em 2015 ele estava machucado e foi substituído. Lamarcus Aldridge, em 14 temporadas, jogou 7 All-Star Games entre 2012 e 2016 e entre 2018 e 2019. 2017 foi a primeira temporada dele nos Spurs e ele não foi tão bem assim. Kyle Lowry, em 14 temporadas, jogou os últimos 6 All-Star Games em Toronto entre 2015 e 2020. Paul George, em 10 temporadas, também jogou 6 All-Star Games. Desde 2013, ele não jogou de 2015, quando estava lesionado, e o dessa temporada, 2020, ele também não jogou. Stephen Curry, em 11 temporadas, jogou 6 All-Star Games. Entre 2014 e 2019, esse ano, ele estava lesionado. Kyrie Irving, em 9 temporadas, 6 All-Star Games. Ele não jogou nem o de 2016 e nem o de 2020 dessa temporada, estava machucado em ambos. Blake Griffin em 10 temporadas, asterisco, porque a primeira ele não jogou logo que ele foi selecionado no draft. Jogou 6 All-Star Games, asterisco, porque o de 2015 ele acabou sendo substituído. Klay Thompson, em 8 temporadas asterisco, porque a atual ele não entrou em quadra, jogou 5 All-Star Games entre 2015 e 2019. John Wall, em 9 temporadas asterisco, porque ele também não jogou a temporada atual, jogou 5 All-Star Games entre 2014 e 2018. Al Horford jogou 5 All-Star Games também, em 13 temporadas, 2010-2011, 2015-2016 e 2018. Não deve jogar mais, né, a essas alturas. Kevin Love, em 12 temporadas, foi selecionado para 5 All-Star Games, dois asteriscos, porque ele não jogou nem em 2017 e nem 2018. Jimmy Butler, em 9 temporadas, 5 All-Star Games, 2 asteriscos. Em 2016, ele foi substituído porque estava machucado. Em 2018, ele estava no elenco, mas não entrou em quadra. Por isso que eu coloquei o outro asterisco. Foi na época do Minnesota Timberwolves. O Lou Williams que ficou bravo, porque era o ano dele jogar o All-Star Game. O Jimmy Butler roubou a vaga dele e não quis jogar. Damian Lillard, 8 temporadas, 5 All-Star Games, asterisco, porque ele não jogou o dessa temporada atual, 2020, estava machucado. Kimball Walker jogou os últimos 4 All-Star Games desde 2017, em 9 temporadas. Paul Millsap jogou 4 All-Star Games seguidos na época de Atlanta Hawks, entre 2014 e 2017. Kawhi Leonard, acreditem ou não, só jogou 4 All-Star Games até hoje, 2016 17 2017, 2019 e 2020. Em 2018 foi o ano que ele estava lesionado no San Antonio Spurs. Demar DeRozan, 4 All-Star Games em 11 temporadas, 14, 16, 17 18. Rajon Rondo, 4 All-Star Games asterisco, porque ele não jogou em 2013 em 14 temporadas. Giannis Antetokounmpo tem 4 All-Star Games em 7 temporadas até agora, nos últimos 4 anos. Dan Marcos Cousins em 9 temporadas tem 4 All-Star Games, o asterisco é porque ele não jogou em 2018, depois que ele teve a lesão no tendão de Aquiles na época de New Orleans Pelicans. Marc Gasol em 12 temporadas, 3 All-Star Games aleatórios, 2012, 2015 e 2017. Derrick Rose, em 11 temporadas asterisco, porque ele perdeu a temporada 2012-2013 lesionado, jogou 3 All-Star Games, 2010, 11 e 2012. Draymond Green aproveitou a boa fase dos Warriors e emplacou 3 All-Star Games seguidos, entre 2016 e 2018. Também com três All-Star Games, Joel Embiid, que já está há quatro temporadas na NBA, dois asteriscos porque ele não jogou as primeiras duas temporadas lesionado, jogou entre 2018 e 2020. Joe no caso alguém não se lembre, ainda está em atividade, ele jogou pelos Clippers, e em 13 temporadas tem dois All-Star Games, 2013 e 2014. O baixinho Isaiah Thomas teve o auge no Boston Celtics e lá ele disputou dois All-Star Games, 2016 e 2017. Andrew Drummond, agora no Cleveland Cavaliers, disputou dois All-Star Games na época de Detroit Pistons, 2016 e 2018. Chris Middleton, a segunda estrela do Milwaukee Bucks, atualmente jogou os últimos dois All-Star Games, 2019 e 2020. Victor Oladipo foi selecionado para dois All-Star Games, 2018 e 2019, mas em 2019 ele não jogou porque recém havia se lesionado. Nikola Jokic, em cinco temporadas, jogou os últimos dois All-Star Games, 2019 e 2020. Carl Anthony Towns, em cinco temporadas, jogou dois All-Star Games, 2018 e 2019, o desse ano ele não jogou, possivelmente porque estava machucado. Bradley Bill também tem dois All-Star Games no currículo em oito temporadas, 2018 e 2019. Ben Simmons, em três temporadas, asterisco porque ele não jogou a primeira, not a rookie, <risos> jogou dois All-Star Games, os últimos dois. Luka Doncic está na sua segunda temporada e já disputou o seu primeiro All-Star Game como titular nesse ano em 2020. Trey Young, mesmo caso do Luka Doncic. Duas temporadas, um All-Star Game 2020. Bema Debaio disputou agora o seu primeiro All-Star Game na sua terceira temporada na NBA. Mesmo caso do Donovan Mitchell, primeiro All-Star Game 2020 em três temporadas. Mesmo caso do Jason Tatum, primeiro All-Star Game em 2020 depois de três temporadas. O Kristaps Porzingis tem diversos asteriscos. Um All-Star Game, asterisco, porque ele foi selecionado, mas não jogou, ou seja, ele nunca entrou em quadra num All-Star Game. Em quatro temporadas, asterisco, porque depois dessa lesão, ele não jogou a temporada inteira, 2018 2019. Brandon Ingram, na sua quarta temporada, agora em New Orleans, disputou o seu primeiro All-Star Game, 2020. Mesmo caso de Pascal Siakam, quatro temporadas, primeiro All-Star Game, em 2020. Mesmo caso de Domantas Sabones, quatro temporadas, primeiro All-Star Game, 2020. D'Angelo Russell, em cinco temporadas, disputou um All-Star Game da temporada passada, 2019, quando estava no Brooklyn Nets. Devin Booker, depois de cinco temporadas, finalmente jogou seu primeiro All-Star Game. Ele entrou no lugar do Damian Lillard machucado. Demoraram sete temporadas para Rudy Gobert, duas vezes melhor defensor do ano, ser finalmente escolhido para um All-Star Game. Jogou esse ano, 2020. Nikola Vucevic, em 9 temporadas, jogou 1 um All-Star Game na temporada passada, 2019. Gordon Hayward tem 1 um All-Star Game em 2017, na sua última temporada pelo Utah Jazz, antes de assinar com o Boston Celtics. Drew Holiday, em 11 temporadas, tem 1 um All-Star Game em 2013, na época de Philadelphia 76ers. Jeff Teague, que está de volta ao Atlanta Hawks, jogou 1 um All-Star Game pelo próprio Atlanta Hawks em 2015. Brooke Lopez, em 12 temporadas, jogou 1 um All-Star Game lá em 2013, na época de New Jersey Nets. Goran Dragic, em 12 temporadas, jogou um All-Star Game em 2018, quando ele já estava no Miami Heat. Devin Harris, tecnicamente, ainda está em atividade, porque ele não se aposentou, embora não tenha jogado a temporada 2019 e 2020, por isso o asterisco, tem um All-Star Game em 2009 pelo New Jersey Nets também. André Godala está nas finais da NBA e, em 16 temporadas, jogou um All-Star Game na sua última temporada em Filadélfia, em 2012. Tyson Chandler, que quase não entrou em quadra pelo Houston Rockets em 19 temporadas, jogou um All-Star Game em 2013 pelo New York Knicks. Kyle Korver, no Milwaukee Bucks, em 17 temporadas, jogou um All-Star Game em 2015 pelo Atlanta Hawks, assim como o Jeff Teague. E o 63 terceiro jogador e último da minha lista é o DeAndre Jordan, hoje nos Nets, em 12 temporadas, jogou um All-Star Game na época de Los Angeles Clippers em 2017. E esses são todos os 63 jogadores em atividade na NBA que já disputaram pelo menos um All-Star Game. E agora, para o final do vídeo, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria dar uns palpites para o próximo All-Star Game de 2021, no desse ano de 2020, que eu estava lá, por sinal, vou deixar um link aqui em cima, para quem quiser ver meus vídeos que eu gravei lá em Chicago, em São Francisco também. No desse ano nós tivemos 10 jogadores inéditos, eu acredito que seja um recorde, eu não pesquisei para saber, mas foram 10 jogadores inéditos, muito porque muitas vagas ficaram livres, né? A gente tinha Kevin Durant machucado, Stephen Curry machucado, Clay Thompson machucado, John Wall machucado, nem jogaram a temporada, o Kyrie Irving se machucou no meio da temporada, Carl Anthony se machucou no meio da temporada, então a gente teve muitas vagas novas abertas para jogadores, então foram 10 inéditos. a temporada que vem, não sei se teremos tantas vagas inéditas, Porém, eu selecionei quatro jogadores que eu acho que estarão pela primeira vez no All-Star Game de 2021. Eu vou colocar as imagens na tela e vocês podem printar e me cobrar depois. Primeiro, o Jamal Murray, que se tornou uma estrela da NBA <risos> durante os playoffs de 2020 ao fazer sequências de jogos de 50, 40, 50, 40 pontos e levando os Nuggets até as finais de conferência. Para mim, ele estará no All-Star Game do ano que vem, na sua quinta temporada. O próximo que eu acho que disputará o primeiro All-Star Game é Jalen Brown, do Boston Celtics, que também disputará sua quinta temporada no ano que vem. Zion Williamson começou muito bem na NBA mesmo entrando com a temporada já em andamento depois de uma lesão. Eu acredito que ele também disputará o seu primeiro All-Star Game na sua segunda temporada. Ja Moran foi o Rookie of the Year o estreante do ano e eu acredito que na sua segunda temporada ele estará no All-Star Game. E eu tinha falado que eram quatro, mas na verdade eu selecionei cinco jogadores. Eu que me confundi. O quinto Tyler Hero, o meu chute talvez mais ousado. Ele foi um sexto homem nessa temporada, mas vem jogando muito bem nos playoffs teve jogos de 37 pontos e eu acredito que Tyler Hero estará no All-Star Game do ano que vem. Esses são os meus palpites, quais são os palpites de vocês para jogadores que vão disputar o primeiro All-Star Game em 2021 e esses 63 jogadores atuais que já jogaram o All-Star Game, vocês se lembravam de todos? Do Drew Holiday, do André Godala no All-Star Game, do Tyson Chandler Valeu então quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Boom Chakalaka, nos vemos no meu próximo, um grande abraço pra vocês, até lá